Estou carregando. Há mil anos luz da Terra. E um planeta conhecido como Borda muito distante. Beatrix Lebreu começa o seu primeiro dia com uma de slides. É, de slides, tá certo. Vamos ver, WS, -ja. Olha, olha, olha, olha. Jogo bonito, jogo formoso, jogo gostoso. Ah, porque tem... Porque tem baixo muito chato. Quando você usa água. Ok. Pulei, amiga. Eu corro. Ok. Não posso? Ai, tem que um slime rosita, mano. Vem cá, amigo. Bimba. É meu! Eu aspirei o slime! Slime só achar para o sucesso! Faz slimes. Tem que ficar para manter seu rancho! Tá. tá Pimba! Pimba! Obrigado! E agora? Pimba! Gostosinho! Tá, tá gostoso! Tá gostoso Tá legal jogar! Vamos lá! Vem cá, Vem cá! Vem cá! Vem em mim! Vem em mim todinho! Tá ligado? Ponto. Mano, o que é que, que eu tenho que fazer? É, aqui eu posso evoluir as coisas, né? Cerca alta. Nem mais alta garanto que até às vezes os mais saltitantes dos slimes têm dificuldade de escapar. Caixa de música. A música toca em uma melodia suave que reduz consideravelmente a agitação dos slimes. A rede aérea, uma rede que é uma barreira de força que cobra o topo de um curral. Aguenta alguns impactos antes que precisa ser recarregada Ok, então ela precisa ser colocada o tempo todo, beleza Escudo solar O escudo solar mantém um curral e uma sombra suave Protegendo slime sensíveis à luz Temos o um coletor de plots. O um coletor de plots aspira até dois tipos de plots E um coral de intervalos Eu não sei o que é um plot. É, em regulares Depositados em um tanque de armazenamento Desde que há é, espaço disponível Beleza, agora né? Tem umas coisas mais, cara que é outra aqui um autoalimentador. Autoalimentador automático, lança comida no curral em intervalos regulares. Lembre-se de mantê-lo bem estocado. Eu quero essa budega. E demolir... Tá, né? É, não precisa nem ler, né? Vamos lá. Ok, aí a gente tem outros espaços. Aqui é um curral. Eu posso fazer uma plantação. Beleza, bom. Por enquanto, eu não vou ligar muito para isso, porque eu já sei que eu tenho que ter dinheiro. Então, eu não tenho dinheiro, então a gente não olha isso. O que, que é isso? Eu não sei o que, que é isso, não, porque... Ah, posso melhorar a minha arminha. primeiramente de backpack. Tanque de água. Adiciona um tanque, vaca, especial para não adicionar água doce. Hum, interessante. Jetpack. Fique com a cabeça nas nuvens, sabe? Eu gostei das propagandas. Pro é o jetpack pessoal. Olha lá. Módulo cardíaco. Seguindo os processos imitados, se ocupa o maior sistema de vida. Aumenta a saúde para... Ok. Núcleo de Plots, ele suga cocô de slime, cocô de slime igual a dinheiro. Ah, entendi. Núcleo de Força. Incrementa sua barreira com um microgerador quase absolutamente seguro que aumenta a energia para 150. Massa. É, ok. Coisas que eu tenho que gastar money. I don't have money. Ok, o jogo não me explicou nada. Eu vou explicar que o jogo me explique algumas coisas. Recife é, melhor, é o fundo do mar, do mar de só que agora aquecido com o sol dourado. Tá bom, entendi. Tá, o que, que temos aqui? É uma parada. Olá, Beatrix. Meu nome é Robson Twiggers, rancheiro, explorador e antigo proprietário deste rancho que você ocupa. Prazer em conhecê-la. Eu fui um criador de slimes, não sei porque consigo me lembrar, mas senti que a minha sede de aventuras ainda não havia passado. Então parti em busca disso. Antes de ir, resolvi dar mais uma volta por essa terra que amo. Portanto, mantenha seus olhinhos abertos para mensagens como esta. Se quiseram ouvir o que um velho bobo tem a dizer hein? de vez em quando. A gente se fala, H. Tá bom, H? Eu tenho 250k, é. Vou pegar slimes. sliminho Opa, quanto mais saboroso, entendi. O alimento frutas, legumes e só utilizar alimentar slides. Tem para alimentar slimes. Disparar um alimento contra slime rosa. Eles comeram qualquer coisa. Tá. Vem cá, slime! Toma! Yahoo! Tá. Isso aqui deve ser o plot. Ok? Eita. Venha! Venha em mim todinho. Vamos. Ah, tem um cloro aqui. Ai, eu tenho uma cenoura, peraí. Eu quero pegar, eu quero, eu quero lotar, calma lá. 19, acho que é 20, né? Isso. Eu recebi um e-mail. Eu nem sabia que dava pra receber um e-mail. Vem cá! Coma! Obrigado! Tem mais plot rosa, tem. Ah, tem coisa aqui. Beleza! Me dê plot! Obrigado, amigo! Você é um amigo! Vamos lá! É. Obrigado, amigo! Você é um amigo! Adeus! Amigo, come! Eu quero que você coma, seu desgramado. Pera aí. Agora que pegar essa cenoura tudo de novo. Essas crianças de hoje, mano. Isso. Dá pro pai. Dá pro pai. Ah, tem pintinhos aqui. Pronto. Esse aqui comeu? Eu não sei se esse comeu. Comeu? Acho que ele comeu. Hum, tem frutas aqui. Quero frutas. será que eu consigo... É, eu não consigo. Não consigo pegar mais nada. Ok, você Você deve, deve, deve, deve dar muito bom, não. Show. Né? Vai que... Eu não, quero só a cenoura, meu. Posso dar no galinheiro. Belezinha. Pera aí deixa eu só ver se eu acho. Tem uma cenoura perdida? Hum, tem, tem, tem. Eu já dou pra galerinha que tá lá no rancho. E eu quero explorar, mano. Eu tenho um mundão pra explorar. Um mundão de aventuras, mano! Um mundão de aventuras pra mim, meu! Slime roxoso. Ah, ele come legumes também. Mas eu não queria isso agora. Apesar. Ah, não, mas peraí, eu quero. Eu quero os slime. Eu quero os slime roxos, mano. Então você vai me dar coisa rosa. Eu sei que Você que me só não conseguiu. Eu quero o plate rosa, mano. Eita! O bicho evoluiu, mano. Pokémon, caralho. Pronto. plot rosa. Consegui mais um. O nome é largo. Né? Os animais são animais formados por Limehaker como plot de um tipo diferente do seu próprio. Tá ok. Eu acho que eu já peguei o suficiente, né? Bora. Eu já vi que tem mais coisa pra explorar. e Depois eu exploro mais. Okay, o jogo ele não explica muita coisa, né? Ele vai mais... Vai, se vira no mundo, mano. Eu gosto. Não esperava mas eu gosto. Você adquiriu o plot de slivers. Quando slivers come, produz o plot. Bateu o mercado de plot para vender o seu plot. Ok. Belezinha. Entendido. Deixa eu colocar só meus... Pronto. Aí, ó. Já... Pronto. Quero pegar tudo logo. Isso. Esse fundo peraí, deixa eu só colocar aqui, peraí. Mercado de plot, você pode nem o bug, você não pode dos plots. pare um plot no mercado de plot, você ganha dinheiro. Ok, isso aqui eu lembro, né, colocar no então, só tem que colocar. Pronto! Aí sim, mano, agora I have money, mano. Isso é essencial, agora eu saí e explorar. Deve ser maior de experimentar, que não arrisca, não petisca. Gostei. Ó, oh, uma galinha! Quero. Pronto. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Então, eu quero, eu quero comprar o mais básico que tem aqui, né? Quer essa é a primeira coisa, é provavelmente a coisa mais básica que tem. Então, pronto. Agora tá delicinha. Deixa eu ver quanto que eu preciso. Eu preciso de 250 pra fazer um curralzinho novo. Ou alguma coisa. aí eu preciso... Eu quero colocar... Pronto. Como é que eu faço pra ter um galinheiro, cinquenta Tá, vamos fazer um galinheiro primeiro. Eu já evolui um. Eu quero. coisa. Tá, vamos. Vamos lá, amiguinhos. Me deem mano, hein. Deixa eu ver quanto, quanto que dá cada um, mano. Pode dar galinha pra eles? Pera aí. Tá, vou testar aqui. Eu não sei, é porque eu não sei se eles estão cheios. Então, então nada. Eles não comem. Isso eu lembro que eles não comem. Sai! Deixa eu pegar o plot. Ok. E agora? Vou dar mais quatro. Tá, eu tenho 200. Eu preciso de 50, se eu não me engano. O que, que eu posso fazer aqui? Starmail, deixa eu ver meu star mail. Bom dia, Flor do Dia! Pô, oh, recém, assim, mano. Respeitável público, mano. É Aí sim, tá ligado? Olá, Bia. Como é dormir por um ano inteiro? Você sonhou? Eu não consigo imaginar como é isso. A 7ZZ coloca você em uma cápsula e em seguida apaga todo o seu tempo. Uau! Como é a borda muito interessante? Já começou a explorar? O ar é tão lindo quanto dizem? Aposto que o ar é. Aposto que é tudo muito bonito. Pelo menos eu estou gostando. Eu estou achando bonito. bonito! Tá. Acho que eu estou fazendo muitas perguntas. Aposto que você tem muito trabalho para fazer nesse anjo. Eu ainda não consigo estar que é a sua agora. Eu espero você deixar trabalhar e resumir. Boa sorte, Bia! Se alguém pode se dar bem, é você. Cassei. Beleza. Em vida aborda muito distante, a corporação 7Z. Senhora Ah, então eu sou uma senhora. Eu sou uma menina, ok. Senhora Litte Bell. A corporação 7Z gostaria de lhe dar as boas-vindas à borda muito distante. Seja bem-vinda. E receba uma extensão do nosso apoio em um novo e arranjado empreendimento com mancheira de slimes. Apoio estendido. Também gostaríamos de solicitar que você tenha cautela com seus primeiros dias na borda. Até que você fique mais familiarizada com o entorno, viajar à noite não é aconselhável. Por último, se precisar de ferramentas adicionais para ferramentas adicionais para sua backpack ou itens para facilitar a sua criação de slime, a Corporação 7Z teria, teria prazer em fornecê-los através de sua loja localizada logo em frente ao seu rancho. Corporação 7Z, fornecendo as ferramentas necessárias para que você trabalhe para nós. Por uma pequena taxa. Corporação 7Z. É, exatamente. Estou lendo como se fosse uma propaganda. Beleza, vamos dormir até amanhã, né?